Cadê o Rex? Cadê o Rex? Que garcinha, gente Que garcinha, gente Aí o Rex, que bonitão que ele tá, gente Ele é o pinche mais fofo do mundo, gente O Rex tá o um pinche mais fofo do mundo, olha É bonito ou não é, gente, esse Rex? Olha, olha como é que ele tá fofo, tá gordinho. Olha, gente, a pose desse homem, a Magali aí, ó, gente. A Magali, nós gostos de lamber a mão da gente. Vem cá, está com o dente afiadinho. ó, que fofura, gente. Esse Rex, tô apaixonado pelo Rex hoje. Ele tá muito gostoso, muito fofo, muito fofo, muito fofo. A, a Magali também tá fofa, né, Magali? E a Lara? Cadê a Lara? Vem cá, Lara. Vem cá, Lara. Oi, Lara. Lara. de meu pé Ai, ai, tá lamendo do meu pé Ai, uma galinha, uma galinha lá Tá lamendo do meu pé Ai, da gastura Ai, quem tá aqui é o Rex Olha o Rex, né? Pega o Rex, colo, vai ver que fofura que é hum, Tá fofo? Mostra o roxinho do Rex Olha, cuidado, deixa cair não É uma açúcar Ai meu Deus, tá comendo meu dedo É goleada Rex, vem cá, Rex Rex Vem nego Vem cá papai Vem nego Vem titio aí, você pegou o plástico, aí você tá brincando. Ó. pegou. Ixi. Ixi. Ixi. Ixi. Ixi. que é que você mordeu até? Ai, solta! Ai, que... Ai que... você tá forte, hein, rapaz? Não, não, não. Tá forte esse cachorro! Tá forte demais! Solta a chinelo chinela! Solta a minha chinela, Rex! Solta a minha chinela, Rex! Solta o cachorro forte! Nossa, de do... Ai, vai cabeça meu dedo. Ai, ai, ai. Ai, que dente afiado. Nossa, que mordida forte, Rex. Sai meu pé, Lani. Sai lá, Lani. Ai, ai, Daniel. Peraí, Daniel, você vai machucar. Nossa Deus, agora é deu uma... A bagunça. <risos> Para Daniel, não joga é não. Ele vai morder. Ah, oh, deixa que sai de cima. Pera, você é machucado, Daniel. Ixi, ele tá bravo. Ele tá... Deixa que ele tá nervoso, Daniel. Deixa. Para você de senão ele tá.. Deixa ele brincar. Ixi. Pega a Lara lá. Olha, é bem ganhosa. Cuidado, não machucou muito não, não. Ai, Magali, você tá... Olha, ah, Magali, não é a Lara? Ixi! Para ah, da nervão! Para Daniel! Vamos fazer o Faz bagunça! Nossa Deus, que beber barba! que beber barba! É pedir onça? É onça? Né? Né cação, né? É onça? Para, Daniel! Para! Sossega! Não sei quem é mais bagunceiro, Daniel ou cachorro? Quem é mais bagunceiro? Tá gostoso, Rex? Minha calça? Seu bagunceiro! Quem é você? É a Magali! É a Magali! Ah. Que maravilha! Que bobo. Ai, ai. Ai, dois, três bebê! Boa! Ai! Três bebês! Ai, meu pé, Rex! Uh -uh. Nossa, Deus! Meu atacado! Tá ai, ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que que, é que você está comendo aí, Lara? Ô, Daniela, tira aquilo lá da boca da Lara, não sei o que que é, ela tá comendo. ela tá comendo é... papel. Não, Tiki, não é comer papel, não. Abre a boca, abre a boca. Ah, Tirei. Tirei da boca dele. Joga fora, isso é a massinha, não é não? É, é. Tá massinha comendo. de coxinha. Passa mal, pode deixar comer massinha de coxinha está brincando com essa massinha Vem, Rex Rex, cadê você, Rex? Cadê a Magali? Cadê a Magali? Magali Rex Vamos olhar pra cá pra ela não comer sujeira Vem, Magali. Magali, pega ela lá, né? Para não comer sujeira. Tá não, ela tá aí. que eu tô vendo, né? Agora que Ixi, saiu pelo lado Vixe, vixe Que está grato, vixe Calma, bebê Calma, bebê Sim. Ô, riqueza Bate-me na riqueza A coisa que é não te vai E xa, o xaota também Ai ai, eu não E xa, o xaota Aproveitando Que você tá bava também, meu bem?